assim nós devemos ter a alegria de viver, estamos na vida, então vamos dar um sentido à nossa vida e sermos gratos pela oportunidade de podermos reparar os erros que nós praticamos e de aperfeiçoar os atos nobres, então a nossa vida é um poema de alegria e tem um sentido psicológico, um dos grandes escritores britânicos, Cronin, que escreveu uma série de livros fantásticos. Ele ganhou o prêmio Pulitzer várias vezes. Deixou nos noites de vigília o jardineiro espanhol, pelos caminhos da minha vida, a família Bradley, etc. Certo dia, ele foi pegar o avião no Kennedy. Ele estava em marrata e o chofer estava revoltado. Saiu de Manhattan... E resmungava. Então, Caroni, que é um gentleman, perguntou a ele, mas você está tão contrariado, por quê? Isso por causa de um passageiro, um miserável. Eu nunca mais farei nenhuma gentileza. O senhor imagine que o meu primeiro passageiro pegou-me e fomos ao Kennedy. Ele ia pegar um voo para a Ásia. E, felizmente, ele me disse qual era o voo, a companhia, e a cidade para um dia. Levei-o ao Kennedy, ele saltou no terminal. E quando eu voltava, eu percebi pelo retrovisor que ele havia esquecido a pasta com os documentos atrás. Eu parei no acostamento, abri a pasta, tinha 10 mil dólares, o passaporte, o bilhete. Eu fui até o próximo retorno, vim ao Kennedy. Fui ao estacionamento, peguei a pasta dele e corri na direção da empresa. E ele estava aturdido, com as duas malas, mão na cabeça, que tem senhor, a sua pasta. O senhor esqueceu-a no carro. Ele me olhou como se eu tivesse furtado a pasta dele. O infame não me disse uma palavra, arrebatou a pasta. Dez mil dólares em dinheiro. Seus documentos à passagem. E me olhou estranhamente e deu-me as costas. Eu nunca mais farei isto. Como eu sou um homem honrado, quando alguém esquecer algo no meu táxi, eu vou ao incinerador público e jogo no fogo. Mas não devolvo mais. O poder da ingratidão. E então, Crone perguntou, mas, por que você ficou tão revoltado? Você fez o seu dever, é. Mas ele devia pensar que eu trabalho numa empresa, e que eu gastei combustível, paguei estacionamento, e não fui ressarcido. Eu não queria que ele me desse dinheiro, mas, pelo menos, pagasse o táxi. Eu voltei de metade do caminho, e esse eu vou pagar por ele o ingrato. Nunca mais. Então, Crone deixou que a diferença catasse, que ele eliminasse a mágoa, e, quando saltou pagou-lhe o que registrava, e deu-lhe no envelope uma importância. E disse, olha aqui. Em nome daqueles que são gratos, eu represento o outro lado da medalha, o outro lado do espelho, a gratidão. Aí está o valor do combustível daquela viagem e algo mais como estímulo para que você continue sendo grato. Então, o chofer parou, olhou e disse, muito obrigado. Então, a gratidão é tão enriquecedora. Na minha jornada, ainda jovem, um dia eu estava na cidade e vi uma senhora que saltava com uma perna amputada, apoiada num pedaço de madeira. Aquilo me deu um constrangimento. Eu tive vontade de pegar um táxi, que era muito raro na época e muito caro para meu nível. Mas, atravessando a rua, demorando tanto, eu me aproximei e perguntei, a senhora vai para onde? Ela deu o nome de um bairro periférico, muito difícil. Eu disse, a senhora vai assim? Ela disse, é, meu filho, não tem jeito. Vou pegar o bonde, o streetcar. Então, eu disse, meu Deus. Mentalmente, eu verifiquei quanto eu tinha no bolso. Eu disse, fica aqui um pouquinho na esquina. Foi um chofer de táxi e ganhei uma lição preciosa. Porque eu disse para ele assim, o quanto o senhor faria uma corrida daqui até o bairro tal? Ele deu o preço, naquele tempo não tinha taxímetro. E eu disse, ah, que pena, eu não posso. Ele disse, para quem era para o senhor? Eu digo, não, é para levar aquela senhora. Ele sua mãe? Eu digo, não, não, nunca a vi. E vai levá-la? Eu digo, sim, porque é um dever. Ela estava no hospital, amputou a perna, teve varíola. E então eu fiquei tão tocado, eu gostaria de levá-la, mas não posso. O senhor tem quanto? Ou melhor, você tem quanto? Eu disse o que tinha olha aqui, você vai fazer a caridade? Ele não, nem é caridade, é gentileza, é um dever. E aquele chofer modesto me diz, se você pode fazer isso, por que eu não posso também? Vamos dividir, você paga o combustível e eu dou o que seria o lucro. Vamos levar a velhota? Eu me comovi até as lágrimas, o ato da beleza da vida. Então ajudei, assentei no carro com ela, e o chofé foi cantarolando, porque baiano canta muito bem, foi cantarolando, chegamos ao pé do morro onde ela morava, e disse, até aqui, não podemos subir. Então ela estava muito emocionada, e me disse, foi a primeira vez na vida que alguém fez algo por mim. Eu quero o seu nome. Eu perguntei, mas para quê? Ainda não chegamos à sua casa. Não, aqui é eu vou devagarzinho. eu não, senhora. Eu vou lhe dar meu ombro, eu sou um homem forte. Eu estava com os 40 anos. A senhora me abraça pelo pescoço, porque fica mais fácil do lugar da perna putada. Ela então me deu aquele abraço e fomos. Quando chegamos à porta da casinha modesta, ela me disse, dê-me seu nome, para eu orar por você por toda a minha vida. Muitos anos depois, eu me encontrava num momento muito difícil, de preocupações, de problemas, de desafios, e estava orando, quando de repente eu vejo uma imensa luz, como um spotlight, e de dentro sai um ser, distende as mãos, e eu percebi que não tinha a perna direita. Era uma senhora, parecia uma fada dos filmes de Walt Disney. Ela distendeu as mãos e perguntou assim: Lembra de mim? Eu digo, lembro-se, senhora. Eu venho lhe agradecer, meu filho, por aquele gesto. Um mês depois, eu voltei para casa. Ela desencarnou. Eu sou imensamente feliz, nunca me esqueci de você. Quero pedir-lhe licença para, a partir de hoje, caminhar pela sua rota, ajudando os infelizes. É um poema vida. Um poema de gratidão. É uma referência, porque todos nós podemos fazer e fazemos talvez muito mais. Muitos dos senhores têm feito muito mais. Então, o que o Evangelho disse? Que faça com a mão, sem que a outra tenha conhecimento. E nós, os espíritas, aqueles que frequentamos sessões mediúnicas, que nos permitimos que os espíritos nos incorporem, os que sofrem, que os libertamos da ignorância, da obsessão, da tragédia, da dor bem-aventurada seja a mediunidade dedicada ao esclarecimento dos infelizes. A vida é um poema que nós aprendamos a agradecer, que deixemos por um pouco pedir, que deixemos por algum momento reclamar e digamos meu Deus, eu quero dizer-te que eu amo a vida, que para mim é bela e é consentida,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 E se detém na terra verde, salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu vejo o meu amor, mas diante dos meus olhos eu descubro os cegos que tropeçam na multidão, que vivem na escuridão, que caminham na solidão. Por eles eu oro, e a Ti eu imploro com miseração, porque eu sei que depois desta vida. Na outra lida, eles também enxergarão. Muito obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus. Ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça cantar. A melodia dos imortais, que a gente ouve uma vez e não esquece nunca mais. A voz melodiosa, canora, melancólica do boiadeiro e a dor que geme e que chora... no coração do mundo inteiro... pela minha faculdade de ouvir... pelos surdos eu te quero pedir... porque eu sei... que depois desta dor... do teu reino de amor... eles escutarão... obrigado senhor... pela minha voz... e pela sua voz... pela voz que canta... que ama... que ensina... que legisla... que alfabetiza... que murmura uma oração... E o teu lindo nome pronuncia diante da minha audição e descubro os surdos, que eu não tenho a possibilidade de ouvir os sons, e por eles eu oro, porque eu tenho certeza que, que com a minha voz eu poderia entrar no paraíso. Muito obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, mãos que aram, mãos que semeiam mãos que agasalham, mãos de ternura, mãos que libertam da amargura, mãos que apertam mãos, mãos dos adeusas, mãos que limpam feridas, que enxugam lágrimas, suores das vidas, pelas mãos que apertam mãos, mãos dos adeuses, mãos que atendem a velhice, a dor do desamor, mãos de poesias, de sinfonias, de psicografias, de cirurgias, pelas mãos, que no seio embalam o filho de um corpo alheio, sem receio, e pelos pés que me levam a andar, sem reclamar. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso caminhar diante do meu corpo perfeito. Eu quero orar pelos aleijados, deformados, paralisados, que não se podem movimentar,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 mas que dentro dele haja a presença do amor de mãe ou de pai, de mulher ou de marido, de filho ou de irmão, a presença de um amigo, alguém que me dê a mão, pelo menos um cão, porque é muito triste viver na solidão, mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem o um teto para me agasalhar, nem uma cama para repousar, nem aí eu reclamarei pelo contrário eu direi, obrigado Senhor, porque eu nasci, obrigado Senhor, porque eu creio em Ti, pelo Teu amor, obrigado Senhor, pela Sua atenção, muito obrigado senhores.